Alô, você ligado no Rio Maframix. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui em nossos estúdios o deputado federal Pedro Uxay. Ele que é deputado federal desde 2011 pelo PT, Partido dos Trabalhadores. Seja bem-vindo, deputado, que cumpre a agenda aqui na região nesses últimos dias. Sim, Robson, obrigado pela oportunidade de estar conversando contigo, com todos que acompanham o seu programa. E estivemos realizando plenária regional, para ouvir as demandas desta região para o nosso mandato, né, que é o quarto mandato, e tenho uma profunda gratidão ao povo de Santa Catarina, que nos fez o segundo mais votado do solo catarinense, com 173.531 votos, e o Planalto Norte nos deu também um presente de ter uma expressiva votação. Por isso que essa é uma oportunidade de ouvir as lideranças, definir o perfil desse novo mandato nosso e a relação com o próprio governo federal. Se quatro anos atrás eu fui deputado na legislatura anterior, um deputado de oposição, que a democracia assim decidiu em 2018, nesta legislatura serei um deputado da situação, da base do governo do presidente Lula e por isso que vou olhar e vou montar nossa estratégia do nosso mandato, fazendo a relação do governo federal com Santa Catarina e a relação do governo federal com o Planalto Norte, com esses municípios aqui desta região. Nessa visita o senhor traz algumas boas notícias, algumas emendas, o que, que vem para cá? Sim, nós temos, cada ano nós temos contribuído com os municípios aqui da região como aqui este ano aqui em Mafra a gente sempre destinou recurso como este ano também mais 150 mil reais para o custeio na área da saúde e nós estamos acompanhando agora nesses 100 dias do nosso governo o que está sendo destinado dos programas do governo federal para estes municípios da região e no caso de Mafra no programa Mais Médico que serão contratados 15 mil novos médicos na primeira fase, 6 mil, e destes, 224 para Santa Catarina, e dos 224 para Santa Catarina, cinco médicos serão financiados pelo governo federal, através do Ministério de Saúde, para o município de Mafra. Junto com em torno de 110 milhões para os hospitais filantrópicos de Santa Catarina, mais 90 milhões para cirurgias eletivas e, portanto, os hospitais regionais aqui da região também virão estes recursos. Por isso que a área da saúde já são os primeiros grandes passos que estão se dando no Brasil, em Santa Catarina, e olha o que significa mais cinco médicos aqui para o município de Mafra. Mais saúde, cuidar da vida, proteger a vida do povo de Mafra, como dos demais municípios teremos também médicos aqui é, no Planalto Norte. O senhor falou que há né, quatro anos atrás era oposição e agora é situação, é, a, a, o assunto de emendas e recursos, sendo do partido, sendo da legenda do Presidente da República, facilita? Facilita, mais do que as emendas que são emendas impositivas. Os chamados recursos de programação do governo. Vamos pegar lá do MDA, na área de habitação rural. No PAA, vai ser destinado 300 milhões de reais para as organizações, para as entidades. Então, nosso mandato vai fomentar no Planalto Norte que as organizações do campo, os movimentos sociais, os grupos de produção agroecológica, os sindicatos de base da agricultura familiar, os assentamentos aqui na região do Planalto Norte, possam se organizar, se mobilizar e o nosso mandato vai ajudar parte desse dinheiro vem aqui para a nossa região, do Minha Casa Minha Vida. O nosso mandato vai ajudar a organizar junto das prefeituras, e da população, quem tem necessidade de casa, para a gente organizar e destinar esses recursos aqui para a região. Como também dos médicos, é, do Mais Médicos, nós estamos discutindo também um curso de medicina na Universidade Federal de Curitibanos e queremos que inicie agora, já no mês de agosto, para que os jovens aqui da grande região do Contestado começando aqui de Mafra, inclusive Rio Negro, aqui no Paraná, que toda essa região possa buscar... Quem tem desejo, sonho de fazer o curso de medicina, vai ser curso de medicina público, gratuito, numa universidade federal e de muita qualidade. Eu, inclusive, financiei um milhão e meio para os laboratórios, para as bibliotecas, para que toda a estrutura tivesse de primeiro mundo. Laboratório da Universidade Federal de Santa Catarina, Campos de Curitibanos, é laboratório de primeiro mundo. E por isso que nós queremos que a juventude aqui da região acesse esses nossos cursos, é como dos institutos federais que vamos estar apoiando. E o governo federal, a pergunta que tu me faz, a região vai ser beneficiada? Com certeza, com o nosso mandato, com o nosso mandato na relação com o governo federal, para trazer mais recursos para a nossa BR, para nossa, nossos hospitais, para nossas escolas, do FNDE, que agora estamos refazendo todo o programa que não, não tinha recursos no governo anterior, como no Minha Casa Minha Vida não tinha nenhuma ó, a casa do, de interesse social aqui no estado de Santa Catarina, nas BRs vamos ter muita relação. E eu disse para o presidente Lula, lá atrás, Santa Catarina precisa de infraestrutura. E para ter uma ideia aqui do, deste ano, para te ter, e o Dr. Braulio está nos acompanhando nessa entrevista, este ano, nas nossas BRs, vão ser investidos 880 milhões de reais. É mais que os últimos quatro anos. É mais que 3,3 vezes o último ano do governo passado. 880 milhões de reais. E o ministro diz, para tais obras vai ter data de início, data de conclusão, e eu vou definir a data da inauguração. Então nós queremos investir na 280, 285, 470, 282, 158, 163, para que a gente efetivamente retome a infraestrutura como fundamental. E eu lembro quando a gente federalizou Canoinhas a Porto União, no nosso governo anterior, já colocou lá naquela época 25 milhões e melhorou a rodovia. Agora nós queremos mais. Nós queremos modernizar todas as nossas rodovias federais em Santa Catarina. Então, está do lado do governo federal, Planalto Norte só tem a ganhar. Recentemente a gente teve né, notícias até a nível nacional da situação da BR-377 ali em Guaratuba, né? E na BR-280 aqui em Santa Catarina, a Serra de Curupá, que ó, duas semanas foi novamente interditada por desabamentos, esses, esses desmoronamentos que têm acontecido é, na 280 tem afetado bastante a vida do, do Planalto Norte aqui, né? E a 377, por precaução, também foi inter, foi interditada foi. recentemente no, no mesmo dia. É, como que o governo vê, é, numa semana, que duas rodovias dessa importância, elas são interditadas ou por desmoronamento ou por risco de desmoronamento né, de forma preventiva? Isso é uma emergência para o governo? É uma emergência. nós conversamos, inclusive, com o ministro. Quando acontece essa situação, tem que resolver o problema é que ela não teve estudo anterior, ela não foi feito manutenção anterior, não foi feito laudos técnicos anteriores para evitar desmoronamento, porque podia ter feito muro de contenção antes de desmoronar. Por isso que às vezes tem que fazer prevenção primeiro para evitar né, uh, cancelamento de transporte nessas rodovias e gasto muito maior depois. Então, o que o ministro dizia? Vamos cuidar, vamos fazer uma radiografia das BRs em Santa Catarina para fazer intervenções no tempo certo, para não comprometer o transporte no futuro e não comprometer mais orçamento. Porque se tu não planeja, tu não organiza, tu gasta mais depois. Por isso que tu tem razão, aqui na região da 280 com eh, cancelamento de rodovia atrapalha todo o trânsito na região, compromete a situação e nós, na conversa com o ministro, ele diz ó, oh, nós vamos colocar como prioridade. Inclusive, nós estávamos conversando com o Denit para ter um bom superintendente do de Santa Catarina que olhe para 280 aqui. Hoje, como que o governo vê Santa Catarina? O que que o governo enxerga como talvez a maior, a maior ou as maiores necessidades em Santa Catarina e no Paraná, né? Já que a gente está na fronteira. É, o qual é a, a maior necessidade hoje que o, que o governo coloca como prioridade nesses estados? Se nós já vermos nos primeiros 100 dias do governo a retomada do programa de aquisição de alimento, todo novo plano safra para a agricultura familiar, a agricultura, a produção de alimento vai ser uma prioridade e Santa Catarina vai se beneficiar. Segundo programa, Minha Casa Minha Vida, para morar no que é seu, porque tem demandas muito grandes em Santa Catarina, no Paraná. Terceiro, infraestrutura. Infraestrutura rodoviária. Além do debate das ferrovias, que é médio e longo prazo, as rodovias são fundamentais, porque é a principal forma de escoação da produção. Né? De avião, a gente. ou de ônibus, ou de carro, mas a riqueza se produz aqui nos estados do Paraná e de Santa Catarina, se transporta por caminhões para o Porto de Paranaguá, para o Porto de Itapuá, para o Porto de São Francisco, para o Porto de Navegantes ou de Itajaí, tudo por caminhões, tudo por caminhões. Então, tem que modernizar as rodovias, por isso que esse ano o governo já anunciou 880 milhões de reais para as rodovias de Santa Catarina e muitos recursos também para o Paraná. E o quarto lugar, que o governo tem percebido a importância é cuidar da saúde. E na área da saúde, o mais médico. Cirurgias eletivas. Olha, o governo federal já está mandando 90 milhões para Santa Catarina para cirurgias eletivas. Para o Paraná também, um valor grande também. Também para os hospitais filantrópicos, 110 milhões. Retomando mais médico. Retomando cursos curso de medicina. Mas mais do que isso. O governo quer inovar. Percebeu que nas unidades básicas de saúde tem atendimento do povo, quando chega na média complexidade, na alta complexidade, especialidades, neurologia, cardiologia, ortopedia, eh, oncologia, está travando tudo. Centenas, milhares de pessoas estão esperando na fila cirurgia. Então o governo não quer só resolver as cirurgias represadas, que está ensinando já nos primeiros 100 dias 600 milhões no Brasil, mas quer resolver também a área das especialidades e vai apoiar estados e municípios para fomentar especialistas para acelerar o atendimento com especialidade para o nosso povo. Eu acho que cuidar da vida é quando tu está com problema de saúde, tem que ser atendido agora. Educação, tu cuida do futuro e eu tenho o sonho de construir uma terceira universidade federal que eu chamo Universidade Federal do Contestado, ou pode ser outro nome, que pega toda essa região aqui perto, daqui do Paraná, a região aqui do Paraná, junto com Mafra, todo o Planalto Norte, e chega até o Planalto Serrano e liga lá com o Rio Grande do Sul. Tem um campus em Curitibanos, que já tem o campus da Federal, podia ser para nessa nova Universidade Federal, tem um campus aqui, Mafra, Três Barras, essa região aqui, ter lá na região de Caçador, Fraiburgo, Lebon Regis, um outro campus, e ter um campus na região de Lages, daria uma boa Universidade Federal. Essa luta nós vamos fazer, nós vamos fazer. Eu tive a alegria de ter uma audiência aqui em Mafra, no ano passado, muitas lideranças participaram dessa mobilização, porque universidade tu projeta o futuro, universidade transforma uma região, universidade tu dá direito à juventude se formar e ficar aqui. A massa crítica profissional, tu se forma aqui, tu investe aqui, tu constrói teu projeto de vida aqui. E por isso eu não tenho dúvida, como professor de uma universidade de 30 anos, esses grandes eixos que o governo eh, federal do presidente Lula vai priorizar no Brasil, em Santa Catarina e aqui no Planalto Norte. O citou o presidente Lula, é... o senhor está há muito tempo no PT, é... como é que é a sua relação com o presidente Lula? O é um amigo pessoal dele? Eu, tenho, eu fui o motorista do Lula em 1989, quando ele foi a Chapecó. Chapecó, para um evento em Chancherela, era candidato a presidente da República, na época disputou com Collor, né, perdeu a eleição para Collor, e eu fui motorista dele, eu já estava orgulhoso. Eu era professor da universidade, me elegeram porque eu gostava de correr, então se precisasse correr na época. E depois eu fui prefeito de Chapecó, Dez meses, quando ele era prefeito, ele foi, e quando ele era prefeito, ele era dez meses presidente, ele veio para Chapecó na abertura da nossa feira, eu consegui, com, naquele dia, cinco milhões e meio para construir um hospital público municipal para atender as crianças, o hospital materno e infantil eu consegui o apoio dele para eu resolver o problema de uma empresa que tinha ido à falência com 5 mil trabalhadores demitidos. Ele me ajudou, o BNDES me ajudou, hoje tem 5, 8 mil trabalhadores nessa, nessas empresas que foram arrendados para outras empresas. E ele me ajudou a fazer compra direta dos agricultores, então nesse período da história nós já tivemos uma relação pessoal. E aí depois, como deputado federal, estadual, depois como deputado federal, convivi muitas vezes, com muitos encontros com ele, né? fiz dedicatória de livros que publiquei para ele, então tenho tido uma convivência bem amistosa, de muito respeito, e acho que é uma das grandes lideranças que o Brasil tem, e o Brasil tem uma grande oportunidade de se transformar numa referência mundial, não só na produção de alimento, na reindustrialização do país, mas no combate à fome, do meio ambiente que nós podemos transformar numa potência mundial e na busca da paz. Enquanto alguns fomentam a guerra, o Lula está obstinado, obcecado, que o melhor caminho no mundo é cooperar e não destruir, não matar o outro, não destruir os países através da guerra. A diplomacia da paz, a cultura da paz, da solidariedade, da cooperação mundial. É uma nova geopolítica mundial. Por isso que o Lula vai fazer negociação comercial com os Estados Unidos, com a Europa, com o Paraguai, com a Argentina, com a China, com a Índia, com os países da África. Vai fazer multilateralismo. Não unilateralismo como o Bolsonaro fazia de ilustrar o, o sapato do Trump e beijar a bandeira dos americanos. Eu beijo a bandeira do Brasil. Eu defendo o Brasil a soberania do Brasil, e, e o Lula defende o Brasil, por isso que veio agora com 62 bilhões da visita à China e à Arábia Saudita, veio agora com mais 30 bilhões dos acordos com Portugal e Espanha, como veio 2,5 bilhões na semana passada, os Estados Unidos colocar no fundo da Amazônia. É assim que o Brasil tem que ser, defender a paz do mundo, não se atrelar a ninguém e respeitar todos. Fazer comércio internacional, multilateralismo. E aí eu não tenho dúvida que o Brasil vai se transformar numa potência mundial. É, deputado, falando de paz, é, as últimas eleições a gente teve uma, uma situação muito atípica, né? uma divisão de, não só de preferência política, mas é, uma situação de briga, uma situação de extremismo. É, e aqui em Santa Catarina, no Paraná, no Sul em especial, o presidente Lula não teve uma votação expressiva. Como que na época surgiu boatos, pessoas, é, ah, mas agora que o, o presidente Lula foi eleito, é, ele não vai ver com bons olhos a nossa região, ele, ele vai, né, aquele medo de uma retaliação, por que, que eu vou ajudar uma região que não, não me elegeu? Como que ele vê essa, essa votação do Sul e como que ele, que ele pensa em trabalhar isso? Eu acho que o presidente Lula vai mostrar para Santa Catarina, para o Paraná e para o Rio Grande do Sul como fazer política sem ódio, sem rancor e sem vingança. na, pacif, na no, no pacifismo, no humanismo e no respeito à democracia. E no respeito à democracia. Se eu estou dizendo que no Paraná, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, vai ser investido este ano nos três estados em infraestrutura rodoviária mais do que o governo anterior, que teve 60%, 70% de votos nesses três estados nessa última eleição, só na infraestrutura nós vamos investir só neste ano mais do que foi investido nos últimos quatro anos. Portanto, não vai ter discriminação. Esse é o primeiro ponto fundamental. E nesse respeito democrático, nós efetivamente temos que fazer o inverso. É ganhar o povo do Paraná de Santa Catarina do Rio Grande do Sul. Como é que a gente ganha? Fazendo um bom governo. Segundo, respeitando o povo e respeitando a democracia. Agora, evidentemente, que eu não posso deixar de fazer uma crítica aqui, porque setores do bolsonarismo se alimentam e se retroalimentam com duas práticas políticas. A retórica do ódio O discurso do ódio Que elege o outro como inimigo né? E por isso todos os adjetivos Que são usados cotidianamente Para in, in, eh, identificar os inimigos Desse país E de outro lado A prática da mentira é, esse, é o, esse é os dois lados Da mesma moeda A prática da mentira Por isso que eles estão tanto resistindo A aprovar uma lei que é crime e mentir É crime e mentir Caluniar. Se eu digo que esse celular é meu, eu estou mentindo. Se eu pegar esse teu celular para mim, eu estou roubando. Esse é o fato, ou não é? É assim. Então nós temos que partir da realidade, partir com a verdade. E eu que fiz quatro anos de teologia, a verdade vai nos libertar, não a mentira. Então a prática da mentira como prática política e a retórica do ódio como prática política, dividiu todo mundo, intolerância, eu tenho pessoas que eram familiares meus, que convivi 30, 40, 50 anos, amistosamente nesses últimos 5, 6 anos, é ódio, é rancor, é, é intolerância, peguei um táxi em Brasília há poucos dias, e ele diz, o Bolsonaro fez uma grande obra no Brasil, fez nossa família brigar, fez o povo brigar. E quando tentam dar o golpe no dia 8 de janeiro, e agora com o CPMI, eles querem inverter. Querem dizer que quem tentou dar o golpe foi nós. Nós ganhamos a eleição, tomou posse o presidente, só faltava o presidente da república, que tomou posse primeiro, dá golpe dia 8 para continuar no governo. Ele já estava no governo, ele era o presidente. Então, é essa destruição da democracia, a democracia tem que ser um valor um valor fundamental e nós não podemos abrir mão porque dá permissão de você pensar diferente que eu, mas a gente se respeita. Você ouvir amanhã outra posição aqui, antagônica minha, defender o bolsonarismo, mas cada um que assiste julga. Então eu quero retomar a civilidade, a convivência democrática. Eu sou mais de 20 anos na vida pública. Meus alunos do pós-graduação, quem melhor critica, melhor eu valorizo e avalio. Porque ele tem capacidade de questionar e criticar o professor. E nos respeitar. Respeitar a diferença. Respeitar a diversidade. Essa é a nossa riqueza no mundo democrático. E essa prática do ódio, a retórica do ódio, que vai desembocando em fascismos, em neonazismos. O rapaz que foi lá em Blumenau para dar a machadada ele se preparou na rede social, nos grupos neonazistas. O cara lá em Aracruz, no Espírito Santo, que matou quatro na escola, ele participava do grupo neonazista que o Telegram, até ontem, por decisão da justiça que tirou o Telegram é, do ar, alimentava o nazismo, o fascismo, os grupos neonazistas no país. E aí o herói é quem melhor chacina as pessoas, mata a criança, cara. Como é que esse universo está caminhando para essa direção? E não é um menino de 25 anos em Blumenau, não. É os grupos nas redes sociais que alimentam o ódio, alimentam o fascismo, o nazismo, alimentam a intolerância. Elege inimigo a criança, cara. Elege inimigo o professor. Elege inimigo como escola. Que futuro nós vamos ter? Então não adianta dizer, ah, vamos fazer pena de morte. Esses caras nem querem pena de morte. Muitos deles se autossuicidam depois. O cara de Blumenau foi lá e se entregou para a polícia. Se entregou, como outros, se dão um tiro antes da polícia chegar. O problema é antes. Como é que nós estamos formando os adolescentes? Como é que nós estamos formando a juventude? E aí vejo um movimento de Santa Catarina dizendo, Pedro, sai a Ana, o Kobalkini, traíram Santa Catarina porque vamos votar que é crime, que é crime neo alimentar a intolerância, o ódio e ali alimentar a violência. Incitar a violência é crime. Defender o nazismo é crime. Ou a gente não sabe o que aconteceu com o Holocausto? 45 milhões de mortos. Quando eu estive em Darhal, lá no, no campo de concentração, em Darhal, na Alemanha, eu olhando lá aquela, o gás de cianeto que descia e as pessoas iam que era aqui para passear e morriam todas ali, sem corte, sem quebrar nada. Quando a minha sobrinha morreu na Boate 15 em Santa Maria, com gás de cianeto, tinha 242 jovens no chão, no, no, no ginásio, e eu tentando reconhecer minha sobrinha, não quebrou braço, não cortou nada, não tinha sangramento, não tinha nada, só não tinha alma. O nazismo suga a alma, suga a dignidade, suga a humanidade. E como é que nós vamos dizer que isso é? Vamos tolerar os pais que estão aqui nos acompanhando. Vocês conseguem acompanhar o que acontece no celular dos seus filhos? Não. Não conseguem. Então nós, agentes públicos, temos que dizer os filhos nossos não podem incitar o ódio para matar os outros. É um adolescente de 13 anos que vai tentar matar os outros. É um jovem de 25 anos, é um jovem de 14, é um jovem de 18, com, e que são pessoas, como lá em Saudades, como aqui em Blumenau, que aparentemente eram, morava ali, junto com a gente. Mas lá na rede social, por quê? Porque as plataformas nunca eram punidas. Agora, se nós votar semana que vem, a plataforma que alimenta e incita o ódio o neonazismo tem que ser punida, junto com quem divulga o ódio. Porque, sabe por quê? Porque dá dinheiro. Essas empresas são as maiores do mundo. Por quê? Se eu falar aqui das coisas boas... Ah, hoje estou ótimo. Amanhã, pô, foi um dia ótimo para mim. No terceiro dia, foi ótimo. Ninguém quer me assistir na rede social. Mas se eu disser, ó, foi uma merda hoje. Quebrei a perna, bati o carro, dei um tiro no cara e quero matar o outro. Dá muita audiência e dá dinheiro. Você entendeu? Falando, é, Por nesse... isso que tem que construir uma cultura onde a legislação pune a incitação no áudio. Falando nesse contexto, quando se fala em regulamentação da internet, é nessa é nessa linha? É nesse sentido? Você pode falar o que quiser, mas tu não pode cometer crime. Crime que tu não está proibido. Como diz o Alexandre de Moraes, eu achei a frase fantástica. Está aqui o Raul, que é advogado. O que é proibido na vida real tem que ser proibido na vida virtual. É isso. Se eu disser que eu vou matar o teu filho e começa a organizar, começa a montar uma estrutura para matar o teu filho e começa a incitar outros jovens que conhecem o teu filho para matar ele, você tem razão para me denunciar? Só porque está na rede social eu posso fazer? Se eu faço aqui pessoalmente, eu posso ser punido, legalmente. Mas hoje na rede social eu não posso. que é isso? É barbárie. É barbarização da vida. Então tem que regulamentar, não a liberdade de expressão. Tem que regulamentar o crime, a incitação à violência, a proliferação e apologia ao crime, à misoginia, né? ao nazismo. Porque isso está na lei, que é crime. Mas crime na vida real, mas não é crime na vida virtual. A Austrália já regulamentou, a Europa agora, os países, o Parlamento Europeu já definiu responsabilização das plataformas. E aí os Prado, que continuam mentindo, incitando o ódio a violência. Porque quem incitou a violência nas redes sociais, que manchou as mãos de sangue também com o rapaz de Blumenau, porque deu guarida, estão criando ambiente do ódio, da intolerância e da morte. Por isso tem que construir uma nova cultura, não é ela na punição, é na formação do jovem, educação, cuidar com a saúde mental, com a saúde emocional, ter psicólogo, ter assistente social, em vez de ter guarda em escola, tenha psicólogo, tenha assistente social, tenha cuidado com as famílias, cuidar com as redes sociais, é disso que nós vamos construir uma cultura da paz, da solidariedade e não da violência. Deputado, para a gente até, tá entrar na nossa reta final, o senhor falou de segurança nas escolas, como que o senhor e o, e o governo é, é, veem, talvez, essa, essas últimas semanas que aconteceu é, das, dos municípios, dos estados se mobilizarem? Santa Catarina, policiais armados nas escolas, como que o governo vê esse projeto? Isso é enxugar gelo. O governo federal está ajudando, está botando lá 250 milhões para os estados verem as formas que tem para fazer segurança. Segurança pública é um direito da gente e o estado tem que garantir segurança para nós. Eu não quero ter arma na minha casa para eu ter o direito à segurança. Eu quero que o governo responda pela segurança do cidadão. É um direito humano ter segurança pública. Então, esse é o debate geral. Segundo, mas isso não resolve só o problema. Porque os jovens estão vindo com um ambiente de violência, se preparando, se organizando em redes sociais. E o que, que o governo fez nesses 20 e poucos dias? 302 jovens e adultos foram presos. Apreendidos e presos. Foram os guardas que evitaram nova chacina, que ia ter dia 20, não nós desmobilizamos 302 pessoas que estavam incitando ódio e disseram que iam cometer crimes na semana seguinte a Blumenau. Não aconteceu até, um, até agora mais nenhum. Teve lá uma tentativa de um, de um senhor lá, mas já foi apreendido na hora, e não aconteceu mais nada. Então nós vamos atrás de onde está a origem desse processo violento. É apreender e prender os que alimentam nas redes sociais o nazismo, o fascismo, a o extremismo da extrema direita que está alimentando e formando esses jovens no Brasil. É ali, ó, armando cada vez mais. Armar-se é mais violência. Arma é para matar. Nós precisamos de educação, livros, cultura, paz, fraternidade, solidariedade. Isso que eu aprendi no mundo cristão. Isso que eu aprendi com Jesus de Nazaré. Nunca vi Jesus de Nazaré alimentar a guerra e o ódio. Pelo contrário, ele acolheu os pecadores, acolheu os pobres, acolheu o povo e foi assassinado porque defendeu a paz em vez da violência. Se alguém acredita em Deus e alimenta o armamento e os neos nazistas e a violência e o ódio, não tem nada coisa de Deus. Isso é coisa do capeta. Por isso que eu estou convencido que o Governo Federal tem que ir à causa. E eu tenho uma experiência pessoal. Quando a minha casa em Florianópolis tinha muro de 3 metros, ela foi assaltada várias vezes, destruíram minha casa, porque quando eles entravam lá dentro ninguém enxergava fora. Na casa onde meus filhos moram, em Florianópolis, o muro é dessa altura, nesse momento não tem nem portão, porque todos os vizinhos enxergam o que está acontecendo na frente da nossa casa, na nossa casa. E, portanto, todos os olhos que estão dos vizinhos protegem a nossa casa. Então, esses presídios que estão tentando formar, quem sabe, eu escutei agora há pouco, de uma liderança política por questão de ética, não vou contar, que eles, eles foram assalt... ele foi assaltado porque o muro estava a 3, 4 metros, ninguém viu ele ser assaltado e violentado. E humilhado. Então, tem que ver como é que se resolve. A ânsia do povo é botar arma, botar guarda. Isso, para um momento imediato, pode até dar uma sensação de segurança. Mas o que vai resolver a cultura da paz, da solidariedade, da não violência, é eliminar esses grupos da extrema direita, nazistas, fascistas, na violência, nas redes sociais. Tem que punir quem incita o ódio a violência, nas escolas e na sociedade. Para a gente encerrar, deputado, para quem está nos acompanhando aqui em Rio Negro, Mafra, Itaiópolis né, e toda a região é, aqui do, do Planalto Norte do Sul do Paraná, o que, que esses, esses, essas pessoas podem esperar do governo do PT aqui para Rio Negro, aqui para Mafra, aqui para a nossa região, trazendo para cá? O que que, quem está nos assistindo que de repente não votou no PT, mas Isso. Como que, como que ele, ele, o que ele pode esperar daqui para frente em mais quase quatro anos? Eu não votei no Jorginho Melo, eu votei no Décio Lima, mas espero que ele faça um bom governo para o povo de Santa Catarina. Como no governo federal, quem votou, quem não votou, agora o governo Lula tem que governar para todo o povo brasileiro. Segundo, o governo do presidente Lula tem que fazer um bom governo. E toda a sociedade que quer torcer para o sucesso desse governo tem que reduzir a taxa de juros do Banco Central. É um escândalo, é um crime, é um abuso. O presidente da Fiesp, da maior federação da indústria do país, Josué Gomes, diz é inconcebível e pornográfica a taxa de juros nesse país. Para que se a economia, para gerar emprego, gerar oportunidades, nós temos que reduzir a taxa de juros. E, lamentavelmente, o governo anterior indicou o um presidente do Banco Central mais para banqueiro do que para produção para a economia brasileira. Então, esse é um desafio que nós precisamos resolver no Brasil para melhorar o Planalto Norte. Segundo, ampliar os, o crédito para micro, pequenas e médias empresas. E olha a boa notícia, o BNDES anunciou nessa última semana 21 bilhões de reais para financiamento, para crédito, para o micro, para pequena e média empresa no Brasil. E todos os micro, pequenos e médias empresários aqui da região possam buscar, verificar qual é essa linha de crédito, se interessa para ti, lá do supermercado, lá da loja, ali no bairro, que se precisa nesse momento de crédito junto ao BNDES. Terceiro, a região pode esperar mais investimento na área da saúde, mais investimento na área da educação e muito mais investimento na agricultura, além da infraestrutura eu já falei o um número aqui, Santa Catarina, além do Paraná e do Rio Grande Sul, vão ter mais recursos esse ano em infraestrutura rodoviária do que se teve nos últimos quatro anos. E dessa forma, nós vamos construindo uma nova relação do governo federal com Santa Catarina, com Paraná, com o nosso sul do país. Eu estou com muita esperança de reconstruir esse país, transformar esse país num país digno para todos os brasileiros. Eu sou professor de uma universidade há 30 anos, fiz a lei do artigo 170 das bolsas de estudo, que tantos jovens aqui desta região se beneficiaram estudando na UNC nas demais universidades ou continuam se beneficiando. Só esse ano vão ter 505 milhões de reais para as duas leis que eu fiz aqui em Santa Catarina, 170 e 171. No Paraná não tem essa lei estadual, tem outras políticas públicas na área da educação e nós queremos continuar Defendendo essas áreas e além da infraestrutura Então estou com muita determinação Quero agradecer a confiança, o apoio Com muita ética Vou contribuir com muito esforço e trabalho Esse novo momento da história que nós estamos vivendo Sou da base do governo Por isso que você acompanhou E quem acompanhou a nossa entrevista Percebe a minha posição E que de que lado que eu estou E respeito a todos que têm outra posição E na riqueza, na diversidade que a democracia avança e essa é a riqueza, não é o defeito, é a riqueza, é a democracia. E eu defendo esse sistema, defendo essa forma de pensar a política e por isso quero fazer um grande mandato. Eu fui o sexto mais votado na quarta eleição passada, depois fui o quarto mais votado, depois fui o terceiro mais votado, nessa última eleição fui o segundo mais votado, com 173.531 votos, e com certeza vou retribuir essa confiança, a generosidade e a gratidão ao povo de Santa Catarina com mais trabalho, com mais dedicação, com muita ética, com muita honestidade, defendendo os interesses do povo de Santa Catarina, do sul do país e do Brasil. Está certo, deputado. Bater papo. O tempo passa muito rápido, né? A gente tem muita coisa para falar. Fica o convite para o senhor uma próxima Visita a região, será muito bem-vindo aqui para a gente aprofundar alguns temas e... e Boa. já ir fazendo os balanços, né? Claro. Passou 100 dias, 200 é dias e... Vamos sim, vamos sendo para ser julgado, para ser avaliado, as pessoas julgar, o agricultor julgar, avaliar com a gente, o micro, pequeno, médio, empresário avaliar com a gente, o trabalhador avaliar com a gente. Então, um grande desafio de aumentar o salário mínimo no país, para aumentar, inclusive, o valor dos aposentados, mas um desafio de muita estagnação econômica. Eu ajudei a reestruturar o um ministério do desenvolvimento agrário, da agricultura familiar, retomamos a Conab. Esse ano ia ter 2 milhões 60.0 do orçamento anterior, do governo anterior, para comprar alimento dos agricultores. O presidente Lula já colocou meio bilhão, 500 milhões de reais para comprar comida dos agricultores, para enfrentar a inflação do alimento, enfrentar a fome nesse país e efetivamente equilibrar as contas para equilibrar a inflação. Então é nesse contexto que eu estou com muita esperança. Estou com muita esperança, mas uma esperança do esperançar do Paulo Freire, que é ativo, é ação, é buscar com muito trabalho e determinação que o Brasil vá bem, todo brasileiro vai se orgulhar se o Brasil vai bem. E eu vou ajudar a construir um Brasil que seja digno para todo o povo brasileiro. Tá certo, deputado. Muito obrigado pela sua presença. E a gente fica por aqui. Retornamos a qualquer momento com outras informações do Rio Mafra Mix. Aqui de Rio Negro, Mafra e toda a nossa região.